E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Sextou e com muita nebulosidade ainda e possibilidade de chuva. Fim de semana com muita variação nas condições do tempo. Tem aproveitamento em alguns momentos, em outros tem céu encoberto e com possibilidade de chuva. Frente fria no Oceano Atlântico, áreas de instabilidades sobre o continente, principalmente entre o Paraná e o Sul. Oscilando em São Paulo de vez em quando no Sul, na divisa com o Paraná, tudo isso deixa uma situação de instabilidade, muita variação. No sábado, períodos de melhoria e no domingo, mais acentuados, melhores, com sol aparecendo em vários momentos e elevando a temperatura um pouco mais, que neste final de semana, entre sexta e sábado, não passam dos 22 graus na Orla Marítima Paulista. Já no interior, variando dos 28 aos 29 graus no norte do estado, tempo seco por lá, e no sul, na divisa com o Paraná, 24 a 26 graus. Um abraço a todos! O homem tempo